Fala aí classe suave, antes de começar o vídeo de hoje eu queria dar uma indicação muito legal pra vocês Muitos de vocês já conhecem e muitos ainda não conhecem um aplicativo que chama Amino O Amino é um aplicativo que tem várias comunidades e uma das comunidades que tem agora é a de Kingdom Hearts Lá dentro dessa comunidade de Kingdom Hearts tem um monte de discussões muito legais sobre o game Lugares que você pode usar pra upar, discussões sobre a histórias, teorias malucas da galera Sobre o que rolou em Kingdom Hearts 3 ou o que vai rolar após Kingdom Hearts 3 Então é uma comunidade muito legal que tem um monte de gente discutindo coisas sobre Kingdom Hearts e que, mano, porra, vale super a pena você participar, meu bro Eu já tô lá na comunidade, ainda tô no level bem baixo Então, pô, ajuda aí, me segue aí O link tá aqui embaixo pra você me seguir Fazer parte da comunidade Interagir com a galera de lá E conhecer mais gente que gosta de Kingdom Hearts Eu sei que a comunidade de Kingdom Hearts É uma comunidade pequena ainda no Brasil É uma comunidade que precisa de mais gente A gente precisa fortalecer ainda mais essa comunidade E eu acho que o Amino é um ponto de encontro muito legal Pra todo mundo que gosta da série E quer conhecer mais pessoas Que também tem umas opiniões malucas Ou que também tem uma opinião sobre Kingdom Hearts Então, mano, o que você tá esperando, velho? O link tá aqui Embaixo na descrição é só você clicar e fazer parte da comunidade de King Knight Brasil e interagir comigo lá, velho. Eu vou deixar uns posts já, já vou começar a fazer uns quiz, perguntas, vou deixar resumo de King Knights lá. E é isso aí, vejo vocês lá. Beijo e até mais! Olá senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo, estamos continuando nossa aventura em Kingdom Hearts 3 E é o seguinte, a gente tinha parado aqui em tebes então né, a gente tava terminando aqui ainda de fazer o prólogo do jogo, né? Tipo, uma, uma parte inicial, acho, né? Então vamos, vamos continuar aqui de onde a gente parou, né? Tá? Tá bom, preciso chegar até o topo da montanha pra achar o Hades Beleza, então vamos, é vamos embora. Nossa, aqui tá bem bonito. Tomando dano aí de graça, tiozão. Opa, apareceu uns Vikers ali. Beleza, agora ficou fácil de entender onde tá a batalha, né? Ficou um puta foco assim pra cima dos caras. uau Aqui tá muito bonito, velho! Opa! Tá, isso aqui ficou como usar meu bugado, mas beleza. Finalização aqui do Pirate Ship. Posso pular a sequência. Ataquezão aqui bolado. Posso finalizar o que eu quiser. Eu não vou finalizar ainda. Ficando, vou dar um punch aqui. Vamos dar hit é, em é quem é estiver que perto, mas não tem ninguém perto aqui. Não vai quase ninguém levar. Tá, beleza. Foi toda magia, não? O que eu usei para usar isso? Nada, não foi magia, não foi mana. Tá bom, beleza. Isso aqui por cima. Eu aqui, tem o quê? Nada, legal, massa. Lembrando que eu tô usando a chave que eu ganhei é, com a. com aqui, com, com, com, com o. Comprando aqui pelo, pelo PS4, né? Pelo PS4, é isso. Pelo PS4. Sim, agora sabemos por que o rivers. Second form aqui mais boladão aqui, dá uns drops, mais dá finalizações não. maneiras. Dá uma olhada depois nas habilidades melhores, velho. Eu não explorei muito isso. Olha só, essa final é bem louca. Vou usar um Pareti um Rook Bomber. Não vou usar nenhuma das duas. ou Sonic Blade ali pra finalizar, né? Vou usar um Sonic Blade aqui. Cadê? Eu saí do outro mundo, velho. Eu bati em ninguém, massa, massa demais. Assim que eu gosto. Não! É errado. Não era pra pegar ninguém, velho. Não era pra pegar ninguém, não peguei ninguém. Vocês estão vendo que a PT agora é maior, né, velho? A PT agora tá tipo o Pateta, o Donald e o Hércules comigo. Tipo, estão quatro na PT, né? Antes era PT, era só três, né? Eu tinha que escolher quem ia ficar comigo. Agora tá geral na PT. os aparecer aqui, que parece ser um bom lugar. Tem, né? Batch. Skip Sequence, beleza. Pegou ninguém, massa demais. Esse ataque tá ótimo, viu? Essa finalização é realmente ótima. isso depois eu vou usar num lugar melhor, tá ligado? Por enquanto não deu bom, não. Então vocês estão tá vendo que o, o, o, o Sora agora tem tipo umas formas, tá ligado? Ele mudou de forma, tá vendo? Eu tô com o coraçãozinho brilhando ali, ó. E eu tô aqui na minha segunda forma, tá ligado? Não sei se é a chave. Aqui não é a chave ainda, né? Eu acho que é a mudança de forma do personagem, né? O Sora. E eu tô aproveitando para matar geral aqui, porque, né, velho? Aproveita pra upar, né, tiozão? Não sei como é que tá o grande isso aqui. Ele tá um de trás, ele tá da beleza, Opa, tem o tem Ó, o cadê, cadê? Tá. Nossa. Vamos liberamos aqui pra continuar, né? Vamos continuar. Se liberamos pra continuar, vamos continuar. Deixa eu dar só uma baixada aqui no volume do game. Não muito também, né? Baixei muito. Opa, agora mentei de volta aqui. Oh, oh, beleza, beleza. Deu uma aumentada na minha voz aqui. Tá tudo de tchau, tá tudo tchau. Aqui. Ah, tá. Pra onde eu subo agora, hein, tio? Dá pra eu subir? Eu preciso ir pro topo da montanha, velho. Por aqui não, por aqui não. Por aqui dá pra subir? Não também. Meu, pra onde eu vou, meu? Eu tô perdido! Pra cá. Oh, que da hora, ele dá um. É? Coloca a mãozinha ali. Louco demais. Massa, estamos subindo. Nice! Mapa, mapa. Mapazinho, do um monte de limpo, esse tio. Oh, ele dá uma.. Pega a cavalhada, muito louca. Coloca a mãozinha ali, velho. Muito da hora, velho. Meu Deus do céu. Tá, por Opa, mano. Batalha! Quero! Mato todos! Uma genzinha de água, manjinzinha de fogo, né? Eita, eita com o um negócio verde ali, velho. Ah, é que a gente Vamos fazer com fome. Vou tentar um piango ali um standing patch. Foi just... geral, foi geral, tiozão. Só por aqui. Ah. Tá, agora eu vou para cá, vou para cá, vou para cá que vai ter baú certeza. Mano, os mapas são gigantes. <risos> Mano, eu não sei direito pra onde eu tô perdido. Tipo, não tem loading direito de um mapa pro outro. Animal, velho, animal. Eu tô muito feliz. <risos> tá muito por baixo. <risos> ah, porque eu tô usando o <risos> agora, velho. <risos> agora é da mão. Fome. <risos> Boa. <risos> Mano, os mapas são bem grandes, né, velho? Tá bem denso. Pelo menos aqui até agora que a gente viu, né? Show? Show, beleza. Vamos continuar por aqui. Eu já vou rolando, porque, né? Eu já tô acostumado, já vou rápido. Beleza, bauzito. Uma poção, meu. A gente tem que ir pro topo da montanha, né? Que foi a nossa quest aí, pro topo da montanha. Oh meu Deus do céu. Vamos lá, aqui, a Finalização das xícaras de chá. Uh! A xícara de chá é boa. A xícara de chá é boa, hein? Melhor do que o navio pirata, ó. Melhor do que o navio pirata, hein? Nossa, tá geral de xícara. Ó. Junta geral, junta geral. Ó, moleque. Beleza. Ai ai. <risos> Morre, bichão! É que isso aqui é de água, né, velho? Tinha que ter um Thunder bolado pra, pra, pra pegar ele. Eu ainda não dá tentando velho. velho. 102 passar de level. Tô chuginho em cima deles. Ai, que louco, que Que bonito! Aí. Uh, show de bola, meu. Tem mais um aqui, meu, tá travado. A gente chega, tá tendo uma baita, né? Pô. um então, simbolozinho do Mickey. Que rock, que é o que é o símbolo do Mickey aqui? Eu não sei. Eu ainda não sei o que é o símbolo do Mickey. Vamos continuar então, vamos continuar. A gente tem que continuar subindo, né? Beleza, seguir para cá. Tem uma queda de FPS, ele mostra. Quem viu viu, quem não viu perdeu. Esses sons é são muito chatos. Sem cair, sem cair, só hora bosta! Eu quase caiu muito. Então não podia cair muito, velho. Não caindo muito, tá bom. Mano, e ó, o jogo ainda nem começou direito, velho, porque... Vou dar uma bugada, a voz é uma bugada, mas tá de volta, a voz é uma bugada, mas tá de volta, obrigado aí quem avisou. Lembrando que tá rolando live, velho, eu tô gravando esses episódios ao vivo aqui, velho, no pipocando.live, todo dia aqui em Dom Rise, tiozão. Todo dia, você que tá no YouTube assistindo esse vídeo, você tá atrasado, eu queria falar, não, você tá atrasado, as lives estão aqui embaixo, ó, pipocando.live, sempre sai lá primeiro, velho, então, pipocando.live, velho, todo dia. Aí, mano, eu queria saber o que que são esses, toda hora tem esses negocinho aqui, ó, do Hércules e do... Fio, tá ligado? Tem essas... Essas... Como é que chama? estátuas. Tem um negócio do Mickey aqui de novo? Não. Não é nada. Nos, não é nada! E tem meus ganhos preocupar Tem alguma coisa. Ah. Eita bicho! Ah. Ok. Foi, foi mal aí, foi mal. Maus aí, Ark. Quando eu a parada aqui, tiozão. Bora. Vira. Tá conforme. Bomber, óbvio. Nossa, é só combo atrás de combo, né, tio? Vamos ver como é que vai ficar mais pra frente. No Proud não deve ser tanta. Tanta firula assim também, né? Lembrando que eu não tô jogando no Proud, tô jogando no normal, hein, Clã? <risos> Uou! Olha o tamanho da estátua de Zeus! Será que era pra cá que a gente tinha aqui? Baita estátua, bicho! Ah, é, chegamos no topo, né? Boa! Traçamos de terra. Ai, ai, ai! Mano, olha que bonito essa magia de água, velho. Beleza, bizarra. Um, o Atera no outro. E segue com a agora. Tá conseguindo um troféuzinho ali também, já, já rolou. Vamos usar a nossa farm aqui por enquanto. Tá, a gente está de boa. Daqui a pouco eu uso o Stun Impact. Que está aqui na finalização. Ota, eita! Vou usar a finalização aqui do... Das xícaras de chá, meu. As xícaras de chá são boas, velho. Gostei desse golpezinho aqui, viu. Esse aqui é bom. O do navio pirata não é tão bom, mas a xícara de chá é boa, velho. O cara não vai sair da terra, tio? Ai, ai, ai. Over here. Over here. Over hmm. here. here goes. Oh, oh, oh. Acabei com ele, velho. Cadê? Tá faltando? Já tem um bicho aqui, velho. Meu Deus, tem um boss aqui no meio. What the fuck? You stop a true hero. Oh. Os boss da hora, velho, ele é muito bonito e aproveitou muito bem o cenário, tipo, eu tava batendo em outros bichos, velho, que doideira Second form, uh, ela é nosso primeiro boss, hein De boa, tio, de boa Tá. Make your way to the summit, então a gente ainda tá no nosso caminho pro topo, velho, vamos pro topo Ah, posso escalar aqui Cara, até que aqui no Olympus Coliseum, eu não tô achando tão chato assim as paredes brilhando, porque não são todas, né? Nossa, ele se joga, né, Tizão? Vem por aqui. Cara, eu jurei que esse aqui já era o topo, velho. Eu já tava no Sim. topo, já. Vamos pra cá, que eu fui por baixo, né? Show! Show! ver. Mas eu cheguei até aqui, cara. Aqui tá Zeus aqui, porra. E aí, Zeus? Suave, tio? Tá bem ou nem? Aqui eu consigo escalar esse aqui? É, esse aqui também vai dar pra brilhar. Essa aqui brilha. Isso aqui brilha, porra! Falei! Bora, bora, bora, bora, bora, bora! Aqui onde eu tô. bem alto. Pô, por cima aqui. Não consigo escalar Zeus, massa. Subir, vamos subir. Por aqui parece que dá pra subir mais, né? Então vamos subir mais do que parece que dá pra subir mais. Aqui, show. Foi daqui que eu vim, né? Na real. Tudo bem. Deve ter alguma coisa que eu tô perdendo. Puta tá, vida, bicho. Lá. Sério mesmo, tio? que eu caí aqui, velho? Eu não sei como é que volta pra cima, mano. Nossa, velho, eu tô perdido. Mano, consigo ver o mapa? Como que faço pra ver o mapa, velho? Habilidades, itens, AP. Sério, velho, que eles não me deixam ver o mapa, tipo, grandão? Um mapa desse tamanho, eu tinha que me deixar ver o mapa, pelo menos, né, ô é. Square? Eu meu jogo. Ah, por aqui beleza? Ótimo! parece o topo Tem um caminho opa diferente opa opa this sure does feel awfully familiar yeah just like before guys this is getting worse by the minute i hope i'm wrong but my family may need me Sora, I'm gonna fly ahead. You've been a big help, but leave the rest to me. Family? Yeah. Dad's king of the gods. What? What? His father is a god. <laughs> but doesn't that mean Herc is a god too? Oh, <laughs> well, I think it does. Well, my god is so strong. <laughs> Then he'll be okay. Won't he? No. Organization 13's here. He'll need our help. Good point. We gotta go. Never huh. That's tough. All I know is that she was in trouble. Suddenly, I wanted to save her with all my heart. We fight with all our heart. Vamos hum, hum. Bora. Eu sei que já falei isso Sim. mil vezes, mas acho muito da hora estar na cutscene Sim. e a gente tipo Sim. ir pro jogo, tá ligado? Ficou Sim. muito louco isso, velho. Hum. Os mapas estão animais, velho. Hum. Batalha de titana, essa aqui a gente já viu na, na demo já, né? Que todo mundo já conhece. Bora subir, bora subir. E bora Vou começar Opa, opa Eu tô me dando melhor que na demo Na demo eu levei um pau nessa parte, velho Com é parede aqui certeza que tem baú aqui, Vou pegar o baú daqui, né? Que eu já tenho certeza que tem. Isso aqui, velho. Isso aqui do ERP nesse Que saco isso aqui. Depois vai ter missão com isso aqui, Sim. velho. Tá Olha os bichos virus, mano. Olha os bichos virus! Não velho! Oh, uma coisa nova aqui, ó. Eita, bicho! É o carrinho de bater, meu! que atira? É é que atira, é meu? Tira, tira, tira! X, X, X! Olha os pontos, eu subindo. Isso aqui é loucura, meu. isso aqui é loucura. Nossa, que legal isso aqui. É, é, é, é. Ainda, preferir, ainda prefiro o da xícara da, da ainda mais legal. Olha só isso. É que ele Acaba agora, cancela, cancela. Aí, cancela. Não matei todo mundo, porra? Não foi geral, velho? E beleza, foi. Continua, continua, vai. Ora, vai rolando, vai rolando, Tizão. rolando que é pra errado. Ferrou-se, ferrou-se. Destruir o titã de pedra. Eu posso Eu vou te acompanhar conforme. Tô nem aí, tô nem aí. Vou te acompanhar conforme. Bora. Oh Uh! Uh! Opa! Eita! Ó, ó, como vai! Ó, como vai! Ó, moleque, vai tirando o bagulho é louco Aí, já tô te ser conforme aqui em cima. Já finalizei. Show! Ah, pegou, <risos> lógico que ia pegar, né? Lógico que pegou! Usar água, água, contra, contra, contra a pedra é água. Não dá, bicho. Eu tenho, eu tenho cura, né? O um, itens, talvez alguns itens de Você é conforme, beleza. Você é conforme. tem um não vou usar ainda, agora eu Ó, oh, Donald. Ela é o pior. Nossa, mulher. Uma pedra. Cacita, uma... ah, bicho. Ah, uma perna já foi, agora tem outro. Entendi. Entendi quem deu hearts. Esse aqui é o primeiro boss, né? Esse aqui é o primeiro boss. É pra ser fácil. Tá é de boa. Não tem nada complicado. Só que eu ia falar que não tem nada complicado, mano. Deve estar me batendo, né, velho. Eu espero que os meus amigos da criatura. Eu espero, você é conforme. Espera o Vamos ar aqui, ah, ó. Não vai, não vai, não. vai, manda ver. Ah, ó. Ah, Meteoro ah, da ah, paixão. Ah, ah, Usam um sentimento que eu não pude acreditar. Ah, como é bom te matar. Vixe. Vamos subir pra cá. Aqui brilhou, posso entrar, né? Brilhou, posso subir. A câmera, beleza. A câmera não tá me ajudando, nem um pouco. Eu não sei onde tô indo, só tá apertando aleatoriamente. Tira na cabeça do bicho. Ah, Ó, a finalização aqui do. Ah, eu posso tirar aqui, né? Tira com a Que é igualzinho a demo, igualzinho a demo. Tem, não tem nada diferente. Não, não é nada diferente. É? É diferente. Eita. Estou tirando, né, onde ele vai atirar em mim assim, ó. aqui? Eu vou dando, vou dando, vou dando, vou dando, vou dando. Vai dar, dano, dano. Vai dar, aqui! Você vai vai perdendo vida. Quando foi? Uma barrinha e meia. Oh, que louco mano! Ele pulou por cima ali. Mas é bem a demora, é né? bem a demora. Aí tá. Vou nem finalizar ainda, velho. Enquanto eu tenho tempo eu vou usar. Vou lá bem. Beleza. Daqui a pouco eu finalizo. Daqui a pouco eu finalizo. Quase, yeah. tá quase. Tem que ser no limite, no limite. Like Bora. Nossa senhora! Tirou uma barra inteira de life dele! What the fuck? O que foi isso, velho? Mano do céu! Tirou muita vida dele, velho! Ferrado <risos> de live! Tem <risos> um item massa! Vou morrer, vou morrer, vou morrer! Foi <risos> um pé! Falta mais um pé! Ai ai ai, ai, ai! Uniforme. O deck. O que aí, donaldão? Vai cair, vai cair. Vai, mano. Aí massa. Vamos escalar ele de novo. Cadê? Por onde? Vou por aqui agora. Bora, vai. Pléo, pléo, pléo, pléo. Pra cabeça. Pra cabeça. Amigo. Mais magia para nós. Já era o titãzão, bicho. Yes, that's one down. They're not so tough by themselves. Ok, what's next? Bom, o que há de próxima, né? Bora aí. Bom, o Dorothy fez uma piada muito engraçada falando que ela era burro como uma pedra. Tipo, <risos> Eu achei graça, mouse. Bom, agora a partir daqui já não tem mais nada dele. Aqui já é tudo novo. Aqui eu já não faço menor noção do que eu tô fazendo. Assim que eu gosto. Ah, tem um lugar aqui que tem um. Calance de fogo. Tem aqui alguns money. Money money money money. Tem habilidade nova? Acho que vai ter umas habilidade nova, hein? Sora. XP, não. Combo plus. Eu tenho quanto de quanto eu tenho? tenho quatro sobrando, né? Auto finish. Always retain. Oh, caceta. Damage control, how the damage you're taking on your uh, below, stability inclusive one. Uh, automatic the trigger, the finish command, when situation, command, timer, out of combat uh, Always retain at least one HP, one end one HP, remain protected during the dynamic combo. É, isso aqui, ó, o Stand Combo agora, era o nosso querido One Chance, né, ou, ou o Second Chance. né, Era One Chance? Não, era One, one More, One More alguma coisa, sei lá, já não lembro mais Aumenta no Sora. Tem um anelzinho aqui de habilidade. Eu uma chavinha. Vou colocar aqui uma poçãozinha pra ele. Dry Potion. E um Aether. Tá buildado, tá buildado. Eita, bicho. Cheguei no Link. Oh, que louco que ele Salvar! Ai, que bonito. Tô emocionado de novo.